Olá pessoal, aqui é o professor Rodrigo, estou aqui para resolver a questão 184 do, da bibliografia do Dolce Pompeu, de Geometria Espacial, tá? então eu vou ler rapidinho ela, mas eu tenho que passar uma outra noção para vocês antes, ela diz o seguinte... Um poliedro convexo apresenta faces quadrangulares e triangulares. Calcule o número de faces desse poliedro, sabendo que o número de arestas é o quádruplo do número de faces triangulares e o número de faces quadrangulares é igual a 5. Bom, eu vou abrir um parêntese aqui do lado primeiro e falar uma, explicar um detalhe. Nós usamos normalmente a nossa a relação uh, V mais F igual a A mais 2, que é a relação de Euler, é, para resolver a grande maioria ou todas essas questões. Porém, eu não vou poder aplicar direto ela, porque eu tenho um poliedro, normalmente, se eu tivesse o número de faces direto, total, e elas todas são iguais, eu posso aplicar já direto. Agora aqui a gente tem uma questão, eu tenho faces distintas, tá? Então, faces diferentes, a gente tem que avaliar um, o seguinte, vamos lá. Primeiro o número de faces totais desse poliedro vai ser igual ao número de faces triangulares mais o número de faces quadrangulares mais o número de faces pentagonais assim até somar o número de faces com n uh, arestas certo? isso aqui vai me dar o meu total F. E aí existe uma relação que a gente pode construir aqui de faces e arestas. Veja que cada face, por exemplo, triangular, tem três arestas. Cada face quadrangular quatro arestas e assim por diante. Então nós poderíamos supor o seguinte, que o número de arestas vai ser, por exemplo, três vezes o número de faces triangulares mais quatro vezes o número de faces quadrangulares, assim por diante, até n vezes o número de faces com n arestas, certo? Porém, fazendo isso, nós estaríamos, nós estaríamos somando, lembrando que cada face compartilha uma aresta com outra face. Então, eu estaria contando dobrada o número total de arestas, então nós dividimos por 2 esse total e aí sim nós temos o número total de arestas em relação às faces, ok, certo? Sabendo disso agora a gente pode vir para o nosso problema e, e resolvê-lo, tá? Então vamos, fazendo a leitura novamente, um poliedro convexo apresenta faces quadrangulares e faces triangulares. Então vou escrever assim, o número de faces é igual a faces triangulares mais o número de faces quadrangulares. Vou anotando todas as informações possíveis, calcule o número de faces desse poliedro, ok, F, sabendo que o número de arestas, o número de arestas é igual o quádruplo do número de faces triangulares, então é 4 vezes F3. E, e o número de faces quadrangulares é igual a 5, o número de faces quadrangulares aqui já foi me dado um valor, 5, ok? Então nós vamos fazer o seguinte. Aqui. E agora, se apropriando desta outra formulazinha aqui, que nós no rascunho anterior, nós iniciamos e fizemos esse esboço, eu vou fazer, criar uma relação diferente de aresta e face, além da que o problema foi dado. Por exemplo, eu posso dizer que... O número total de arestas é igual a 3 vezes o número de faces triangulares mais 4 vezes o número de faces quadrangulares sobre 2. É uma relação diferente, nós sabemos que isso é verdadeiro. Então, sabemos que F4 é 5 e A é 4F3, ou seja, 4F3 é, vale o número de arestas, 3F3, não sabemos, mais 4 vezes 5 sobre 2. Reorganizando essa estrutura, produto dos meios pelos extremos, vamos ter 8F3 igual a 3F3 mais 20. Seguindo aqui, reorganizando, então eu tenho 8F3 e subtraio uh, 3F3 vai ficar 5f3 igual a 20, e aí chegamos que f3 é igual a 4, 4 vezes 5 é 20, ou seja, o número de faces triangulares é 4 e o número de faces quadrangulares é 5, portanto, o que o problema pediu foi efetivamente o número de faces, como eu sei que o número de faces Totais é o número de faces quadrangulares, que é 5, mais o número de faces triangulares, que é 4. Resolvemos o problema. Concluímos que esse poliedro possui nove faces. Ok, pessoal? Então, obrigado.